Bem-vindos a mais um vídeo, e hoje vou vos falar de um terceiro método para vocês serem burlados com a aplicação MBWay. Se têm seguido os vídeos da playlist do MBWay, sabem perfeitamente que andam aí muitas burlas espalhadas pela net, e todos os dias existem queixas à PJ. Eu tenho tentado fazer alguns alertas tenho tentado mostrar às pessoas formas de resolver as situações, mesmo assim as pessoas continuam a cair na asneira de serem enganados pelos burlões. Uh, depois de ter feito o vídeo de, em que uma pessoa minha conhecida ficou sem mais de 8000 Euros, e ter alertado e ter alertado para aquela burla muito simples de pagar em vez de receber, de pedir o dinheiro em vez de enviar dinheiro, venho desta forma mostrar que existe mais uma burla. E então o caso é o seguinte, imagina que tu queres vender um artigo qualquer na OLX. O comprador burlão vai tentar entrar em contacto contigo e dizer que te quer pagar por MBWay e a ver se tu concordas. Tu vais dizer que sim, estás familiarizado com o MBWay, não tens qualquer problema, só que do outro lado, o burlão vai dizer que vai precisar do teu código de acesso ao MBWay. Que se tu o deres, ele automaticamente, com, com aquele código e com o teu número de telefone, que ele sabe qual é, vai conseguir ficar com acesso à tua conta. E vai poder fazer todos os levantamentos, todas as compras online que lhe apetecer. Por isso, esta é outra nova forma, a terceira forma de seres burlado através do MBWay. Se deres o teu código de acesso do MBWay, já estás feito ao bife. Bem, fica mais um alerta, isto já é um bocado mais rebuscado, as pessoas não podem dar os seus códigos, não é? porque se derem os códigos, vão ficar sujeitos às consequências, ok? Olho fino, vejam a playlist dos vídeos do MBWay, tem lá bastantes avisos e casos práticos, podem ser muito útil e passem esta informação aos vossos familiares e amigos para não serem burlados por estes tipos sem escrúpulos, ok? Não tenho mais. Até ao próximo vídeo. Peace and love.